Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com conteúdo não tão específico para o Excel, mas alguma coisa de interesse à comunidade como um todo, principalmente para quem trabalha no setor de combustíveis. Então nós vamos trabalhar um pouquinho da lógica e do conceito por trás do Bill, certo Juliana? Então toque a vinheta para depois a gente explicar o que é o Renovabil para você que está boiando. Beleza? Beleza, pessoal. Começando a linha de raciocínio. Primeira coisa, o que é o Renovabil? Juliana, o que é o Renovabil? Ah, muito bom. Isso aí porque você deu uma estudada. Então, pra você, meu querido ambientalista de escritório, aquele cara que fica só pentelhando e não sabe muita coisa, ou você da sociedade, que também muitas vezes acaba ouvindo um monte de merda aí, infelizmente não tem é, o senso crítico técnico, né? a gente vai trabalhar primeiro o que é o Renovabil. Então, o que é o Renovabil, Ju? Você já ouviu falar no Acordo de Paris? O que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris é o seguinte, seguinte, é quando um monte de negro lá dos diversos países se juntam para diminuir, falando bem, forma fácil. chucra, para diminuir a, ou reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Então se tem um cara que é um filho da puta nessa história toda, ele se chama CO2, certo Juliano? Deu para ver aí? É. Esse camarada aí ele fode tudo, então ele abre o um buraco na camada de ozônio, toda aquela coisa que a gente sempre ouve. Então o que que acontece, né? Os países se reuniram e definiram algumas metas para redução dos gases de efeito estufa, dos quais o CO2 dois, assim como o metano, etc., faz parte. E o Brasil tem, né, uma das ações, né, para cumprir a meta que ele comprometeu, que eu sinceramente não sei agora de cabeça qual é, depois eu preciso procurar. Uma das, uh, das ações que ele vai fazer é a implementação desse plano, que é o RenovaBio. Então, qual que é a lógica por trás do RenovaBio? Eu tenho emissão de gás carbônico, Juliana, na fabricação do etanol, ou no caso do combustível etanol anidro então sim, pessoal, nós temos uma emissão, né? Vou colocar aqui, ó, essa aqui é a emissão do, de CO2 quando você produz o etanol, beleza? Só que o etanol, né, ele é muito, para você que não sabe o etanol a princípio, né? A maior parte do etanol brasileiro, ele é fabricado de cana de açúcar. Então o etanol, ele tem uma determinada emissão de CO2. Só que essa emissão de CO2, ela é bem inferior a uma emissão da gasolina, que está mais ou menos aqui, né? No meu desenho extremamente tosco. Então vamos imaginar isso aqui, Juliano, Presta atenção para depois que eu perguntar para seu CO... saber. Isso daqui é a emissão de CO2 durante o processo de fabricação do etanol. Desde a plantação de cana até o processamento industrial e depois a sua distribuição. Então vamos supor que ele emite isso daqui, o processo inteiro. A senhora gasolina, que é um combustível não renovável, diante de todo o seu ciclo de produção desde a extração, bababá, até a sua comercialização, a mesma lógica que o etanol, tem isso daqui. Então quem que gasta, quem que é mais fodido no meio ambiente? Né? Esse ou esse? A gasolina. Então, o que, que vai acontecer? O que, que prega o conceito do Renovabil? Esta diferença aqui, você vai poder converter em CBIOS, que é a unidade de moeda, e vai receber uma remuneração. Então, com isso é o seguinte, os caras que fodem tudo, né pessoal que acaba utilizando combustível fóssil, uma das alternativas é remunerar em função dessa diferença. Ou seja, o quanto que o etanol, em relação à gasolina, deixa de poluir, ou no caso, deixa de emitir o seu J2 Equivalente. Beleza, Ju? Ou seja, você tem uma remuneração em função daquilo que você deixa de fazer dentro de todo o contexto do Renovabil. Evidente que o negócio é um pouco mais complexo, tem um monte de coisa lá que deve ser é, avaliada, mas em resumo, né? A remuneração do Renovabil pelo CBIU funciona dessa maneira, beleza? Então se você. Não entendeu exatamente o que eu quis dizer, basta você entrar ali no site da ANP, que eu vou colocar aqui, corta. Olha lá, tem tudo sobre a questão do Renovabil, que ela é uma política nacional de biocombustíveis, bababá, fornece é importante, e aí você pode detalhar e dar uma olhada melhor. Ok, Ju? Bom, então como é que eu faço para calcular essa quantidade de CO2 que é economizada nesse processo e depois, né, os elementos envolvidos na cadeia vão ser remunerados em função disso. Como é que eu faço? Se você baixar a tela aqui, ó, vai ter um negócio que se chama... Renova Calc, que é uma ferramenta de cálculo de intensidade de carbono de biocombustíveis. Então você pode fazer o download, né? Uma ferramenta aberta à população, aonde você vai fazer a simulação e depois, né? O auditor vai auditar esta planilha, ok? Então agora eu vou mostrar esta planilha. Cadê ela? Deu para entender a explicação? Deu? Eu tenho medo de falar umas coisinhas erradas, mas não tem problema. Depois se os cargos ele lê aí. Bom, Juliana, então eu baixei aqui a planilha. Notem que eu tenho várias pastas zipadas, certo, Ju? Por quê? Por que, que veio essa pasta com várias planilhas que nós? Nós temos. Ela não é exatamente uma política só para o etanol, ela é uma política de biocombustíveis. Então, se você olhar ali, ó, nós temos produtor de milho, já que dá para fazer o etanol também de milho. Você tem ali óleo, soja, porque ele está falando é, de biodiesel, por exemplo. Tá no nosso caso, só para facilitar a brincadeira como um todo, eu vou trabalhar com um exemplo voltado para a parte de etanol e cana-de-açúcar. Então, vou abrir aqui ó, a RenovaCalc para que vocês deem uma olhada. Vamos lá? Pois bem, aqui dentro da Renova Calc, que eu não vou me estender falando exatamente de tudo que tem nela, né? Depois se você tiver interesse você dá uma olhada. Ela tem algumas abas aqui que são meio que as rotas que nós temos da produção de biocombustível. Então eu vou colocar aqui, vou focar nessa E1GC. O que que é isso, Ju? E1GC, olha aqui, ó. É o etanol combustível de primeira geração produzido a partir de cana de açúcar, beleza? Aqui tem todas as rotas possíveis aqui que você pode calcular e que estão inclusas dentro da planilha uh, do RenovaBio, que no caso é a RenovaCalc, ok? Então eu vou clicar aqui no E1GC para que a gente só estude um pouquinho lá por cima. Então o que, que nós temos? Esta é a planilha em que a unidade produtora do biocombustível ela vai ser auditada. E se você abaixar aqui, ó, meio que ela tem todos, né? Todos os inputs que serão necessários para cálculo do seu processo. Talvez a parte mais importante em que resume todas as informações, ela está aqui em cima. Primeiro, né? Você vai selecionar qual que é o combustível que você vai utilizar para base de comparação aqui com a gasolina, se é o etanol anidro hidratado. Vamos supor que é o hidratado. E aqui tem algumas informações extremamente importantes. Primeira coisa, né? Como eu disse na minha explicação tosca, deixa eu baixar aqui, aqui, ó. O etanol ele tem um determinado, né, para que você produza ele desde a cana de açúcar até a distribuição. Você tem uma determinada intensidade de carbono que você utiliza. Não é um negócio 100% sai é puf, né? Então ele gera gás carbônico no seu processo de produção. E aonde que na sua planilha vai sair essa informação? Sai justamente aqui nesta célula C15 que nós temos. Então a a partir que você vai colocar aqui no seu processo de produção, utilizando aí, como eu disse, a parte agrícola e industrial, ele a planilha vai calcular uma nota, não uma nota, vai calcular quanto de carbono você emitiu no seu processo. Beleza? Então, essa primeira coisa aqui, ó, quanto que de carbono que o etanol vai emitir vai sair naquela célula C15. E se você olhar para baixo, nós temos ali algumas subdivisões: agrícola, industrial, transporte e uso. Ou seja, são os fatores que Formam essa intensidade do carbono, que como eu disse, é tá de forma repetitiva, pega desde o começo do ciclo até o finalzinho lá, beleza? Bom, então é isso aí é a intensidade de carbono. Olhando ali um pouquinho do lado, o que, que nós temos? A nota de eficiência energética ambiental, e embaixo eu tenho o substituto gasolina. Então o que, que é aquele substituto gasolina? O etanol ele substitui quem? A princípio a gasolina. Quanto de CO2 a gasolina emite? CO2 equivalente, ela emite? Ela emite ali ó, 87,4%. Beleza, Ju? E o que é aquela nota de eficiência energética ambiental? Vamos supor que o meu processo aqui ó, foi de 20 e a minha gasolina emite 87. Qual que vai ser a minha nota de eficiência energética ambiental, Ju? A diferença entre eles. Ou seja, se aqui for 87, aqui for 20, essa diferença aqui é a minha nota de eficiência energética ambiental. Basicamente, né, o sistema de remuneração, ou de quanto que o etanol deixa de emitir de CO2, é isso daí. Beleza? Então tá bom, eu não vou mexer na planilha, até porque você vê ela é inteira travada, tá? Eu vou mostrar como é que é meio que a lógica por trás dela pra gente chegar numa remuneração, fechado? Então agora, meus amigos, eu vou abrir uma planilha em branco, né? Que na verdade não está tão em branco, que eu já vou deixar a estrutura um pouco pronta, tá Ju? Então vamos lá, Espera um pouquinho aí... Então vamos lá, pessoal, vamos ver qual que é a lógica por trás disso. Eu vou colocar aqui na coluna A, eu vou colocar o nome dos parâmetros, parâmetros, zeragem, depois você vai me ajudar aí colocando as coisas a fazer mais rapidinho. E aqui o valor que eu vou atribuir a cada parâmetro, beleza, Ju? Então a primeira coisa que nós temos aqui ó, é a intensidade de carbono, que é dado em gramas de CO2, gramas de CO2 equivalente por megajoule. O que quer dizer isso, Ju? Quantos gramas de CO2 eu jogo na atmosfera? esfera para cada unidade de megajoule que eu queimo, beleza? Ou seja, para cada unidade de energia que eu gero, quantas gramas de CO2 eu acabo emitindo? Isso é a intensidade de carbono do etanol, que se você preencher a sua planilha, evidente que depende do que você fez durante o seu processo, né? Isso vai estar tá na casa de umas 21, 20, 19, 22, depende do que você colocou na sua planilha. Então 21 o quê? 21 gramas de CO2 equivalente por megajoule, OK? Então essa é a primeira coisa. Aí vem a Pergunta, né? Então, do nada, se vocês notarem, apareceu uma abinha de apoio que eu tinha esquecido antes de começar o vídeo. Então, se você observar, né, quanto que emite, Ju, a gasolina? Então, dentro da planilha do Renovabil, existem algumas ah, estruturas de apoio, como essa daqui que eu chupinzei e coloquei aqui. Então, se vocês observarem aqui ao lado, ó, tem os combustíveis fósseis e quem pode substituí-los. Então, por exemplo, eu tenho a gasolina A, eu tenho o diesel, eu tenho uma média ponderada da, do diesel com a gasolina com o GNV, que eu também não sei o que que é, tem o querosene de aviação etc, ou seja, eu tenho ali os combustíveis que são listados pela Renova Calc e aqui ó, eu tenho a intensidade de carbono, que é quanto cada um gera no seu processo e ao lado quem são os biocombustível bio, bio que pode substituir. Então note que eu tenho o etanol anidro que pode substituir a gasolina, tenho o etanol hidratado que pode substituir a gasolina, o biodiesel que pode substituir o diesel e assim por diante. Beleza? Pois bem, isso daqui, esses valores que vocês estão vendo é a intensidade de carbono do combustível fóssil. Então é esse camarada aqui de cima. Então agora nós vamos voltar lá na minha planilha e ver, por exemplo, a gasolina é 87.4. Então vou vir aqui ó, intensidade de carbono da gasolina. Gasolina. E aqui de cima, intensidade de carbono, posso, vou colocar do etanol hidratado, pode ser? Hidratado. Pois bem, qual que é a intensidade de carbono de etanol hidratado da gasolina? 87.4. Então de novo, voltamos aqui ó. A pergunta é, qual que é a minha economia de carbono nessa brincadeira aqui? Esta economia de carbono é a minha nota de eficiência, isso é dado também em gramas de CO2 equivalente. É então qual que é a diferença, Ju? Quanto que eu economizei? Qual que é a minha nota? Esse menos esse, beleza? Ou seja, se você comparar o etanol com a gasolina, eu tive uma economia de 66,4 gramas de CO2 que eu deixei de queimar simplesmente por utilizar um combustível renovável. Pois bem, é em cima disso que nós vamos fazer o resto do cálculo. Então isso daí é quanto que economiza, mas o que, que acontece? A usina ela produz uma determinada quantidade de etanol. Beleza? Então eu vou colocar aqui uma produção de etanol fictícia que vai ser dada em metros cúbicos. Então vamos supor que uma usina ela produz 135 mil metros cúbicos de etanol. Isso depende, evidentemente, do tamanho dela, de quanto que ela processa de cana, de quanto que ela manda de cana para açúcar, de quanto que ela manda de cana para etanol e assim por diante. Se você olhar na planilha do que você tem essas opções para ser colocado. Aqui a gente trabalhando de forma mais simplificada. Então, isso aqui vai ser produção de etanol hidratado, beleza? Pois bem, ela produziu aí 135 mil metros cúbicos de etanol hidratado, só que nem tudo do que ela produz, Ju, vai ser volume elegível, ou seja, nem tudo que ela produz ela vai conseguir ser uh, remunerada, por quê? Porque ela tem alguns pontos no processo que não necessariamente contribuem para essa redução e penalizam, por exemplo, se ela tem alguma área de cana queimada, isso daí joga um CO2 na atmosfera lascado, então ela acaba sendo penalizado. Então, Dentro da planilha, né? dentro do rastreio das informações que você tem, tem uma coisa que vai se chamar volume elegível. Quanto do total que você produz vai estar apto a ser remunerado e entrar na conta? Então, eu vou supor aqui, tá? Que da minha planilha, isso depende de uma rastreabilidade que você tem no processo, tá? Volume elegível elegível de 80%. Beleza? Pois bem. Qual que é o volume elegível de etanol, então, Ju? Volume elegível de etanol dado em metros cúbicos. Basta você fazer... Botar Transformar aqui 80 para decimal, ok? Vezes a quantidade de etanol que eu produzi. Então tenho aí, ó, 108 mil metros cúbicos. Ou seja, da minha produção de 135, eu vou conseguir ser remunerado, ou vai entrar na conta, apenas 108 mil metros cúbicos. Pois bem, a economia de carbono, né? ou quanto de carbono você gera, ela é dada em função do quê? Em função de quantas gramas de CO2 por megajoule você emite. Combinado? A pergunta que eu faço é o seguinte, Ju. Quantos gramas de CO2 equivalente por megajoule o etanol emite? Você não tem ideia. Eu também não tenho, né? Por que, que nós vamos ficar decorando uma bosta dessa? É por isso que existem órgãos né, que fizeram esse estudo. Então eu vou dar uma olhada na minha planilhinha ali de apoio, que é parte da planilha ali da que Nós temos aqui ó, uma lista com o, Poder, o que, que é PCI Juliana? Poder calorífico inferior se não me engano, ou seja, quantos megajoules, qual que é a energia que você gera para cada unidade do produto que você queima? Então se a gente pegar aqui, nós estamos usando o etanol hidratado, né? Etanol hidratado. Então quanto que o etanol ele gera? Ele gera 26,38 megajoules por quilo, então presta atenção, não é por litro, e aí vem um ponto importante, por isso que depois tem a massa específica do lado. Ele gera 26,38 megajoules por quilo de etanol que você queima. Beleza? Então aqui do lado, ó, nós vamos colocar o poder calorífico, esqueci o acento, como é que se foda? Calorífico inferior, que ele é dado no quê? Ele é dado em megajoules por, megajoules, botão por, Quilo de etanol. Então, quanto que é isso daí? Se vocês olharem lá na, no negocinho, 26,37684. Então, tem algumas casinhas aí depois da vírgula que é importante que tenha considerado. Lógico que você não vai se preocupar com isso, porque isso já está na renova-cálculo tudo certinho. Ah, botão, mas não dá para fazer uma estrutura que dependendo do combustível que você troca lá, ele lá. vai buscar, dá, mas o objetivo hoje não é ensinar Excel, mas sim, para que serve esse negócio inteiro aqui, beleza? Então, pois bem, estamos aí com o um poder calorífico e agora nós vamos fazer uma pequena conta, Juliana, deixa eu olhar na minha cola aqui, que é a mesma planilha que eu vou mostrar para vocês. Qual que é a minha conta, Juliana? Bom, sabendo que cada quilo de etanol gera 26 0,38 38 megajoules, e se você olhar aqui a nota de eficiência energética, se eu multiplicar, então cadê o giz de novo? Se eu multiplicar gramas de CO2 por megajoules, Vezes, cadê aqui? Por megajoule por quilo de etanol. O que, que nós vamos ter, Ju? Corta megajoule, vai ficar o quê? Quantas gramas desse co 2 eu emito por quilograma de etanol. Você concorda comigo? Então tá bom, corta lá. Então como é que chama isso? Eu não sei, eu batizei aqui de intensidade de carbono de novo. Depois você vê. Então a intensidade de carbono da eficiência, vou colocar a intensidade de carbono só, que vai ser dado em, deixa eu ver aqui, gramas por quilograma, ok? Por quilo de etanol. Então se eu multiplicar a nota de eficiência, que é quanto eu economizei, vezes o megajoule, eu estou falando que eu economizei 1.751 gramas de CO2 para cada quilo de etanol que eu queimei. Beleza Ju? Então tá bom. Pois bem, como eu disse para você, no fim a usina acaba, e o ponto que eu chamei a atenção, a usina não produz exatamente quilos de etanol. Ela produz metros cúbicos ou litros de etanol. Que aí basta você fazer a conversão pela unidade de massa que você vai chegar. Beleza? Então onde a gente acha isso? De novo vai estar dentro da estrutura de apoio. Então aqui ó, na coluna F, nós temos listados a massa específica de todos os combustíveis que estão envolvidos. Então, como é que eu chego nesse valor? Qual que é o do hidratado? O hidratado né, ele tem aí 0,809 quilos de etanol hidratado para cada litro que eu tenho. Beleza? Esta é a massa específica que nós vamos utilizar agora lá no cálculo. Então, voltando aqui, deixa eu ver como é que chama isso aqui. Massa espi- especific... aqui, é isso aqui mesmo. Específica, que é dado em quilogramas por litro. Beleza, Ju? Então, o que que eu vou fazer agora, moçada? Ó, eu tenho gramas de CO2 por quilo, certo, Ju? Vou multiplicar por quilo por litro, corta, corta, gramas de CO2 por litro. Beleza? Então volta lá agora. Então essa intensidade de carbono que é a mesma coisa, em vez de dar por quilo de etanol, nós vamos dar por litro de etanol. Então, bom que eu não coloquei a massa específica ali, que é 0,89. Então se eu pegar aqui, ó, multiplicar esse por esse, eu vou ter que, cada litro de etanol economiza 1.416 gramas de etanol por litro. Gramas de CO2 por litro. Obrigado que eu já tô ficando louco essas unidades. Aqui. Pois bem, minha cara Juliana, o Cebil que a unidade de pagamento aí dessa brincadeira como um todo, ele é dado em toneladas de CO2 por megajoule. Então primeira coisa que nós temos que fazer, primeira coisa, como é que eu faço para converter toda essa merda? Primeira coisa que eu vou chegar é, quantas, quantos gramas de CO2 eu economizei nesse meu processo? Então vamos lá, Jó, intensidade de carbono, vou tirar o litros por etanol, tá? Então como é que eu faço isso? Quantos litros de etanol eu produzi que são elegíveis? Então 108 mil metros cúbicos, como é que eu transformo de metros cúbicos para litro? Basta eu multiplicar por mil, certo? Então fazendo isso eu tenho a quantidade em termos de litros elegível de etanol. Então, 108 mil metros cúbicos de etanol, vezes mil eu vou chegar em litro. C, 1, eu tenho 1,416 gramas para cada litro de etanol. Com essa brincadeira aqui, basta eu multiplicar, beleza? Então, no total, quanto que eu economizei? Eu economizei 153 bilhões, 0,25 milhões, 258 mil, 361 gramas de CO2. E agora, como você disse, eu preciso transformar isso em tonelada, que vai ser aqui embaixo. Eu sei que você poderia, meu querido, montar tudo isso dentro de uma única fórmula, mas aqui a gente está fazendo num, como eu diria Haroldo, num step by step, para que o raciocínio ele fique um pouco mais claro, beleza? Então aqui ó, eu vou trabalhar com toneladas de CO2 equivalente. Como é que eu faço para transformar grama para tonelada, Ju? Você não lembra? Então volta aqui para mim, filhopuda. Um quilo são quantos gramas? Um quilo. Então, presta atenção, filho. Um quilo são mil gramas, beleza? Uma tonelada são quantos quilos? Então, basta eu dividir isso daqui, ó, por um, dois, três, quatro, cinco... 6. Beleza? Para transformar de gramas para tonelada. Então, sai daqui, ó. Desgravar. Então, uma tonelada são mil, um milhão de gramas. Então, basta eu pegar esse camarada aqui de cima e dividir por um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Basta eu dividir esse negócio que estão em gramas de CO2 equivalente por um milhão que você vai chegar em quantos toneladas de CO2 equivalente. Então, olha que negócio louco, Ju. Esse processo aí, se substituir o etanol pela gasolina, nesta quantidade, neste volume elegível, você deixou. Deixou de jogar para a atmosfera? Então, meu querido amiguinho ambientalista que anda de carro e abastece com gasolina, dá uma olhada o quanto você economiza de abastecer o etanol. Então, faça isso antes de encher o saco, ficar batendo panela na frente da casa um. Então, momento... Tá bom, tá bom, 153 mil toneladas de CO2 você deixou de jogar para a atmosfera se você tivesse utilizado o etanol em vez da gasolina beleza bom quanto que é o valor do cebil não sei o Arol não está naquela planilha, isso aí vai ser, sei lá, como de bolsa e eu vou trabalhar com um valor fictício, depois a gente pode fazer outro vídeo. Ou você fala para o Haroldo fazer um vídeo disso daí, falando das, uh, das precificações em torno do Cebil. Mas o que eu sei, parece que vai ser mercado aberto, eu não sei exatamente o valor. As estimativas que o pessoal está trabalhando é que isso vai ficar na casa de 37, 38, 40 reais por tonelada. Ou da onde que sai esse valor? Mais ou menos uns 10 dólares por tonelada, ok? Então, considerando uma conversão versão aí de 3.7, da onde que sai esses 37, aí se o dólar sobe, aí você faz a multiplicação, deixa o saco. Beleza, então vou colocar aqui ó, valor, valor do Cebil, que é a unidade que nós temos lá. Quanto que é o valor do Cebil? Reais por tonelada equivalente. Beleza, Ju? Pois bem, então vou trabalhar aqui com 10 dólares aproximadamente, vezes 3.7, nós temos 37. Pois bem, qual que é a receita, portanto, que esta usina ela vai receber, se ela tiver isso aí for verdadeiro? Então, receita... Dado em reais, então a receita total sai daí, meu. Vai ser 37 reais vezes 153, ou seja, a usina vai gerar de adicional para ela, com essa produção dentro do seu processo, 5.661.934 Ah, mas se mudar a quantidade produzida e o volume elegível e a nota, muda tudo. Beleza? Pois bem. Quanto que isso vai significar, portanto, Ju, em função do etanol que você produziu, como se fosse uma receita unitária? Vamos colocar aqui receita por litro. Basta eu dividir então 5.661.000 pela quantidade em litros que eu produzi, né? Então, se eu pegar aqui, se eu produzi que foi elegível 108.000 mil metros cúbicos vezes mil, ou seja, isso daí vai dar um adicional de preço de 5 centavos por litro de gasolina produzida. Então, esta é a lógica que eu tenho por trás aqui desse negócio do Renovabil. Como eu disse, isso aqui foi um exercício mais para a gente ver como é que é formado o conceito por trás do negócio. O coração da planilha, tudo isso vai estar naquela Renovacalc que exige um monte de coisa. E aí o que é importante, né? Importante principalmente que, quando começa a ficar claro as coisas, né? Você tem que conseguir provar tudo aquilo que você está falando. Por isso que é importante um controle legal das informações, principalmente aí para produtor de cana, já que a, o grande coração do Renovabil está na parte agrícola, boa parte desta nota de 21 gramas de CO2, quem corresponde é a parte agrícola. Então é fundamental que você tenha é, condições de provar isso tudo documentado, etc. Mas a gente vai ficar até amanhã se eu for falar, tá bom? Entendeu por que, que funciona então, o Renovabil e mais ou menos como que funciona, lógico? Muito bom? Então tá bom. Bom, depois desse vídeo extenso, chato, para o público geral, porque quem quer ficar sabendo dessa bosta, né, então foi mais, apesar de ser extremamente importante, mais voltado para a comunidade sucroenergética, o esquema do Renovabil está por trás disso, que se você for ver bem, nada mais é do que um monte de regra de três a partir dos, das conversões que nós temos, em que o cerne do negócio está o seguinte, o quanto que eu vou deixar de emitir a partir de um combustível fóssil, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero contribuir aí com o pessoal que às vezes fica meio embaçado, né? Evidente que tem muita coisa ainda para ser falado, muita coisa para ser discutida. Então fique à vontade para mandar considerações, comentários. Vai que a gente chama algum convidado ou aqui ou no canal do Haroldo, para que se discuta vários pontos desse daí. Beleza, Ju? Se inscreva no canal. Eu cansei.